É o seguinte, hoje eu trouxe pra vocês Essa novidade, recebi essa caixa Da Supercell, a maior caixa Que eu já vi da Supercell E que eu já ganhei também, bom, pra você ter ideia Do tamanho dela, olha isso Ela pega minha cabeça e praticamente o meu corpo todo Será que tem uma peça gigante Aqui dentro, ou um Colt em tamanho real Bom, isso a gente vai descobrir agora Então se liga só, porque nós vamos abrir a caixa Agora, aqui No canal Bruno Clash Ok <risos> Que tal ganhar um fone gamer novinho? Ou quem sabe você quer um celular novo? Que tal um Samsung Galaxy A10? Recargas do Google Play? Meu amigo, se liga só, porque aqui você vai saber tudo como participar dessa promoção. Então se liga só, recarga premiada RV Digital. São 2 mil prêmios e é muito fácil participar. Dá uma olhada Você faz uma recarga Google Play, iFood ou Xbox Nos pontos de venda da RV Digital E se cadastra no site RecargaPremiadaRV.com.br E pronto, já tá valendo Para saber o ponto de venda mais próximo da sua casa Você acessa agora rvdigitalbrasil.com.br E já participa, não pode perder tempo, porque como eu disse, já tá rolando E é claro, todos os links estão aqui embaixo na descrição Então você não pode vacilar, não pode perder tempo, porque a promoção já tá rolando E eu também vou fazer parte dessa E aí, vamos comigo? É até o dia 11 de junho E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje... Eu vou abrir essa caixa, como eu falei pra vocês Coloquei a caixa aqui em cima de um puff Porque, mano, é muito pesada e muito grande Já aproximei o meu microfone aqui o máximo possível também Pra poder captar o áudio direitinho a gente poder conversar e eu mostrar tudo que tem aqui dentro Porque eu acho que é muito top Pesado tá demais, mano Dá uma olhada Então, bora lá, vamos abrir aqui a caixa Eu quero abrir junto Porque normalmente as caixas têm uma ideia do que vai acontecer Mas vamos ver, né? Deixa eu ver, ó Ô, oh, mano, olha aqui, ó uma caixa com os detalhes dos jogos da Supercell, olha ó Tem ali o Coach, tem o, o rei do Clash Royale Tem ali também bomb Boom Beach, ó Representado também ali, tem o pessoal do Clash of Clans, tem o balão do Clash of Clans A galinha do Rei Day, Supercell E está escrito lá, ó, do nosso mundo para vocês Para vocês, olha lá, que top, hein Muito legal, muito legal Não disse muita coisa sobre o que eu recebi aqui então vamos dar uma olhada, vamos abrir aqui juntos e vamos ver o que, que aconteceu O que, que chegou pra mim, rapaziada Vamos lá Abrindo aqui Vamos abrir aqui pra ver o que tem aqui, né, rapaziada Jogamos aqui, ó, Esse aqui é aquele negócio pra proteger Beleza Uh, meu mano Meu amigo, uma mala da Supercell, mano Olha isso aqui, rapaziada Olha isso aqui, uma mala da Supercell, mano Olha que top A mala da Supercell, aqui o logozão da Supercell Uma Uh, e é da New Era, ó Da New Era, tá aqui, ó Ah, New Era Ah, tá aqui também, ó Pra vocês também poderem ver aqui, ó New Era Supercell Ah, tem o um logo da New Era também aqui, ó Que top, mano Oi, tá aberto, vamos ver Olha o tamanho, olha o tamanho Pra viajar, mano Pra fazer, fazer eventos no Rio de Janeiro Curitiba, né, que eu fui também Tem lugar pra colocar roupa molhada Que legal, cara Uma bela mala... Pra viajar da Supercell, hein? Alô, Supercell, chama nós pra viajar pra, pra Finlândia Vou ter que levar um pouquinho mais de mala, mas isso aqui vai comigo Você é louco, brabíssima a mala da Supercell Muito feliz, muito feliz, ganhei a mala da Supercell Eu Já tô feliz -aço, felizaço. Bom, bora ver porque tem mais coisas aqui Então vamos ver o que acontece aqui E bora ver agora o que tem mais nessa caixa Já tô abrindo aqui, ó Aqui, aquele papel Ah, olha que legal que veio, mano Olha isso aqui isso aqui, ó, galera, é uma webcam Ah, Bruno, que webcam é essa daí, ó? É a mesma que tá me filmando ali, ó É a mesma Logitech, Brio, 4K Webcam, top demais Olha que legal essa, essa Logitech Essa daqui é a melhor, simplesmente a melhor que tem A melhor webcam que tem, cara Pra você poder usar da Logitech Normalmente a galera usa a C920 Que já é muito boa, faz em HD Só que essa é 4K, mano Ela faz... Numa qualidade absurda, rapaziada E agora, dá pra gente fazer uma zoeira Botar ela de atrás, filmando de trás Botar de cima, filmando o teclado Ou lateral, tem uma câmera ali também Ou uma câmera ali, né, de repente Então dá pra fazer uma brincadeira, uma zoeira Com essa outra câmera, dá pra ter dois pontos de vista aí Das lives também, dos vídeos Muito legal, hein, galera, muito legal O Logitech, mano, vamos ver o que tem mais, vamos lá Também veio, rapaziada Um tripé da Manfrotto Um tripé top aí pra câmeras, ó Você pode ver aqui do, aqui do lado, né Pra câmeras, é um dos melhores tripés aí que existem No mundo, muito legal Aqui você tem aí, ó, algumas coisas que você pode fazer com ela Filmar aí, embalada, rolê Tá pra fazer vlog, né? Colocar a câmera ali, ó Ela é muito boa porque ela também cons Você consegue utilizar ela Por exemplo, em viagens, quando eu vou em viagens Eu abro ela aqui, coloco ela ali Em cima da mesa ou em algum lugar que eu queira gravar E deixo gravando, GG Top demais, cara, é muito bom É muito bom mesmo, então, tá aí, mais um Tripezão da Manfrotto, esse aqui é braba, esse aqui é bom demais, top Essa aqui é braba, hein, essa aqui é braba Pra quem não conhece aí ó, um vídeo, É uma placa de captura, uma placa de captura de vídeo Pra que Bruno, pra que que funciona essa placa de captura da Avio? É, eles, eles fazem o seguinte, ela faz o seguinte Ela paga a imagem do seu tablet, por exemplo, joga no meu, no meu tablet, no meu iPhone, no meu celular ou no meu é, iPad e aí eu conecto ele nessa placa E nessa placa eu conecto ela no meu computador Então tudo que eu, que eu faço no meu iPad No meu tablet Vai ser transmitido pra cá, ó Pra tela E aí eu consigo gerar aquelas imagens de lives pra vocês Então é uma placa de captura eu Já tenho uma que é, é o Gato HD60S Mas essa aqui é uma placa de captura braba Braba, braba, braba A galera da Supercell usa muito ela também Funciona muito Tá aqui, ó, o que ela faz aqui atrás Tudo direitinho pra vocês poderem ter uma ideia Transmite ali, ó é, via HDMI e tal, captura e vai pro PC, ó. Imagens de tablet é, de um outro computador, de, de, de filmadoras, de câmeras. Muito legal, muito bacana mesmo. E aí dá pra você fazer stream. Então você captura, faz stream e também grava. Muito legal. E é muito simples de usar. Então, uma placa de vídeo top da balada, rapaziada. Muito top, né? É isso. Vamos ver que tem mais coisas aqui na caixa. Uma outra coisa que veio aqui também, que aí já puxa outra. É isso daqui, ó, olha isso aqui que legal, galera Isso aqui que legal, ó, que top, ó Ali a gente já vê blue e Radius E a gente vê, ó, ah, mas Bruno, o que, que é isso daí, cara? Que doideira é essa, rapaziada? É o seguinte, isso daqui, depois eu vou abrir pra vocês, eu vou mostrar tudo direitinho Mas isso daqui é simplesmente isso daqui, rapaziada, ó É o que sustenta, segura ali o meu microfone O meu microfone tá aqui e ele é chamado de aranha é a aranha que, que segura, e essas hastezinhas que tem aqui, ó, elas deixam o microfone meio que só sustentado por ela, sem encostar em nada diretamente, e aí o que acontece é que não pega vibração, não, não bate, não faz um barulho é, por conta de vibrações e tal, não fica batendo lata com lata, então ele deixa sustentado por cordas ali, né, e aí o microfone fica tranquilo sem ter nenhuma batida ou barulho aí indesejado. Tá aqui, chegou esse daqui, uma... uma... Uma aranha nova, então, o que acontece? Se chegou uma aranha, provavelmente deve ter vindo o um microfone Vamos ver? Então, bora lá E veio, rapaziada, veio sim Tá aqui, ó, Yet! Eita, meu amigo, deixa eu tirar aqui da Da sacolinha, da Da embalagem que tem aqui Pra gente poder ver aqui no detalhe Tá aqui o meu mano Olha, você é louco Esse aqui é um Yet Blackout Yet Blackout, ó Ganhamos aí, muito obrigado Supercell Mano, você é louco, isso aqui é brabo Eu sempre quis ter um desse aqui também Acho muito top esse, esse microfone É muito bom Ele tem aí controle de tudo, cara Dá pra você controlar tudo nele É de USB, e é por isso que ele tava pesado a caixa Esse aqui, aqui é pesado, brabo Esse aqui é pesado e brabo demais Tá aqui, ó, Yet Blackout Tá aqui pra vocês, ó, os dados, as informações dele Pra você poder ver também Aqui tam, também tem mais coisas, ó Pra vocês poderem... Entendeu os tipos de ajustes que ele tem, ó Controle de, de volume ali, master, tá aqui Também tem ali o mute, tem um botão de mute também É muito brabo esse microfone de mesa Microfone de mesa, mas também dá pra usar na aranha também, tranquilão Tanto que ele vem assim na mesa e eles deram uma aranha também pra gente Caso eu queira colocar é, de pé, como eu uso o meu, o meu Sennheiser também neste momento, ó Que top, hein, que top, tá aqui, ó E aí ele tem a diferença dele pro meu, o meu, ele é somente esse daqui, ó ele é somente cardioide Mas esse daqui ele tem é, estéreo, cardoide, cardioide, omnidirecional e bidirecional Então é, eu consigo utilizar ele para tudo Por exemplo num podcast ou numa reunião Vai numa reunião onde a gente tem uma mesa redonda Eu coloco ele no meio e ele vai captar a voz de todo mundo Também tem bidirecional onde ele captura em duas direções é, definidas Na frente e atrás, por exemplo Então eu consigo fazer um podcast Eu com uma pessoa do outro lado, entendeu? E aí dá pra, trans, dá pra usar ele também O meu, que é esse aqui Que eu tenho aqui, é, que eu falei que é esse aqui ó, é, a, é a bundinha, a famosa bundinha, o coraçãozinho O cardioide, ele, ele é focado Em uma posição só, então ele só, ele só é Focado em mim Esse daqui não, ele tem utilização Pra tudo, dá pra utilizar Em tudo, ó. ele fala aqui ó quatro configurações, infinitas possibilidades Muito legal, muito bacana Muito bacana, esse é o Yet Blackout, muito top Muito obrigado, SuperSan novamente que legal, que top, mano Vou testar ele e a gente vai ver como vai ser E ó, não acabou, tem mais um aqui Meu amigo Olha, vou falar que esse aqui eu tava precisando, hein Esse aqui eu tava precisando um, um fone Nossa, mano, esse aqui não é um fone, mano Esse aqui é brabo, um headset brabíssimo Da HyperX, vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Vamos dar uma olhada nele aqui pra ver como que tá Meu amigo, esse aqui tá brabo, hein Esse aqui tá brabo, ó Isso é louco, mano Tá aí, ó Um Cloud 2 Tá aqui pra vocês, ó um HyperX Cloud 2 Pro Gaming Headset Tá aqui pra vocês, ó Premium USB é, Soundcard Virtual 7.1 Surround Top, hein Controle todo aqui, ó No controle Muito legal Esse fone, esse headset Eu tava precisando Porque eu não sei se vocês perceberam Mas o meu Ele tá vaiado, ó Por dentro, ó E é, e é brabo Esse aqui durou bastante também Mas... Zoou. E eu não consigo achar essa, essa espuminha De dentro dele Esse daqui, pelo que eu soube Ele vem assim, né E ele também tem espumas extras Então eu posso ter aí mais vida com ele Vida um pouco mais longa com ele também, né Muito legal, top demais O, o HyperX Cloud 2 Que eu recebi nessa caixa Tá aqui, ó Pra vocês verem aqui atrás Top demais as informações Tudo certinho, ó 100% em memory foam Microfone removível, isso é muito legal Porque eu não uso ele E drivers também, muito legal Top demais, ó o detalhe É, esse aqui é brabo, mano Então esse daqui, uso imediato A partir de agora, tô precisando, rapaziada Meu Deus do céu Muita coisa, hein Muita coisa legal, recebi aí da Supercell Muito obrigado, Supercell, ó Zerou a caixa, ó Zerou a caixa, mas valeu a pena, hein, ó Um headset HyperX Um... Blackout, Et Blackout aqui pra gente também Tem ali o... A nossa... Nossa famosa... Uhul! O tripezinho! Pra poder fazer imagens em eventos também, é muito legal O... A Logitech Brio 4K Incrível! Ó, tá, tá só aumentando as coisas aqui, ó A aranha! Pra colocar o Blue Yeti E também a placa de vídeo EFIAN ali, ó Top demais! Além, é claro, da minha... Da minha mala A mala da Supercell, meu mano Incrível, incrível, incrível Então é isso, rapaziada Com todos esses presentes aqui Olha quanto presente, meu Deus do céu ó, Tá cheio aqui, ó Cheio, cheio, cheio E eu quero agradecer, é claro, a Supercell Muito obrigado de coração por esse Por esse presentão, com certeza Vou usar da melhor forma Vou tentar melhorar sempre o conteúdo aí pra gente E com certeza vai ajudar Demais, tá? Então é isso, manos Continue aí acompanhando os vídeos, deixando seu like e comenta aqui embaixo se você gostou dos presentes E qual desses você gostaria ganhar também, gostaria de ganhar também Quem sabe né, eu boto na loja, lá na Twitch Inclusive o link da Twitch tá aqui embaixo na descrição, beleza? Então é isso rapaziada, vou botar em prática, vou tentar arrumar tudo isso daqui A gente vai fazer uma zoeira com os nossos equipamentos Muito obrigado Supercell, valeu a todos que assistiu até aqui Tamo junto, é nóis, um abraço e falou! Fui!